Diga. Aqui, gente, uma foto Bom, aqui. nós estamos praticamente entrando, vamos caminhando, porque aí a gente Ai, okay. aqui, emoção. Vamos tirar foto aqui, calma. Tá. Nós estamos naquele momento pré-bienal, praticamente as portas é do, é do é Rio, Rio Centro. A emoção é muito grande, o coração está disparado. Rafa, eu não sei nem o que Ai, falar nesse vídeo, porque está muito tenso. A é tá aí, aqui, me mas me a gente está doida para ir para lá. Esperamos encontrar muitos botas, muitos marcadores, várias promoções, livros de capa. Não vamos comprar porque é muito caro. E aí, vamos lá, viu? Daqui a pouco a gente volta com mais um pedacinho desse vídeo. Olha para no Vai E você aproveita para filmar, porque Halloween tá bem aí Aí você olha as promoções e vê que vai virar Os voragens. jogos voragens Vai perder o que vai acontecer aqui Com Por enquanto ainda dá para caminhar, porém amanhã não dará Se comprar ainda é super cedo a hora aqui super cedo De preferência já, ou de preferência já porque dá, dá pra transitar, ninguém tá acima penando ninguém, as filhas não estão quilométricas, então não dá pra fazer. Eu sabia quanto eu paguei mesmo, eu paguei mais de 10 reais. Se o negócio é de 100, não sei quanto lá vai, eu Dupla finalidade, vocês estão pensando que é só estudar? Não. Não é só literatura lazer, é literatura obrigatória, se você quer é cumprir o curso de direito, tem que ler. Mas ela vai utilizar também aqui na fã Vai. Vai ser, vai ser algo assim, mega útil. Um. Você me deu essa ideia perfeita, porque as assim, pessoas vão querer passar na minha frente, pessoas vão querer ver as filhafinhas de fim Porém, isso não acontecerá. Uma vez que eu tenho um quadro é pior, eu assim, um tijolo. um jogo, Coisa simples rápida e prática Traumatismo ucraniano é pouco Pra alguém chegar perto de mim esse dia Tá vendo? Muito cuidado tá Bonito, Bonito Deus, é Dolorido. I'm <laughs> sorry. E aí galera do Caçador de Livros, queria mandar um abraço pra vocês, também pro pessoal do Clube do Livro do Maranhão. Estamos aqui na Bienal do Rio e. É isso. Vem pra cá! Vem pra cá! É lindo, É lindo! Vamos passar um deles